Bom dia, amado ser de luz. Que alegria ter você aqui no canal Ascensão com Leveza e Alegria. Meu nome é Marcia Uni. Hoje é o nosso 11 dia do ciclo de meditações de 21 dias com afirmações de luz. Respire lenta e calmamente. vá acalmando a sua mente. E relaxe cada vez mais a cada inspiração e expiração. Perceba que do seu coração sai uma luz dourada brilhante, que vai expandindo, expandindo, expandindo, até envolver todo o seu corpo. Agora, vamos cuidar do corpo? Repita mentalmente as afirmações de luz a seguir. Eu sou Deus em ação e manifesto a ordem divina em meu corpo físico. Eu sou Deus em ação e manifesto a ordem divina em minhas células, moléculas e elétrons. Eu sou Deus em ação e manifesto a ordem divina em meus ossos e músculos. Eu sou Deus em ação e manifesto a ordem divina em minhas veias e artérias, em meu sangue e meu fluxo sanguíneo. Eu sou Deus em ação e manifesto na ordem divina, no funcionamento do meu coração, assim como em todos os meus óculos. Eu sou Deus em ação e manifesto a ordem divina em todo o meu metabolismo físico. Eu sou Deus em ação e manifesto a ordem divina, reorganizando hormônios, colesterol, triglicerídeos, fluidos e substâncias. Tenha um lindo dia de paz, de felicidade e de prosperidade. Namastê.